Fala, meus aliados. Bem, o dia da eleição está chegando, ainda existe uma grande polarização das nossas opções políticas, mas a gente vê os apontamentos das pesquisas como o Lula sendo eleito, né, tendo a preferência dos votos. Então eu parei para analisar como que foi no passado, quando Lula recebeu a presidência pela primeira vez, como que ele encontrou o país, como ele encontrou a situação global, o que que aconteceu, que ele pegou de um jeito e ele conseguiu entregar de uma maneira que teve um grande número de aprovadores, então para isso eu tava lendo aqui pesquisando o um relatório anual do Banco Central, 2003, 2006, tava lendo né, então o que que eu vi que aconteceu, em 2003, as eleições foi, foi em 2002, ele assumiu em 2003, em 2013, ele recebeu a presidência com taxa de juros alta e inflação alta. A mesma situação que a gente está hoje. E também ele recebeu e passou por um período de guerra. Então a gente via muita notícia falando de coisa que acontecia na faixa de Gaza. Eu era criança, eu ouvia muito é, passar nos noticiários esse tipo de notícia. É uma coisa que estava afetando ali a economia, porque as pessoas estavam investindo em nações mais consolidadas. Então, no caso, né, foi um período que foi bom, por exemplo, para os Estados Unidos, para o dólar, que já estava fortalecendo a sua moeda. Mas o que, que aconteceu? Aconteceu que as coisas foram melhorando, foi amenizando, foi tendo paz. Então, foi sendo possível arriscar mais e arriscar mais como? Arriscar mais? em países emergentes, então isso ocorreu durante o período que o Lula estava governando, então esses países emergentes começaram a receber os seus investimentos, então o pessoal lá de fora vinha investindo aqui no Brasil, e em que, que muita gente investiu aqui no Brasil? Inclusive hoje é um tema de crítica dos políticos, né? principalmente da esquerda, sobre por exemplo a Petrobras, que a Petrobras tem bastante investidor estrangeiro que investiu e tudo mais, né? Então a Petrobras começou a crescer dali, né? A taxa de juros alta que já vinha sendo trabalhada desde o governo anterior começou a fazer efeito. Junto com o dinheiro que vinha dos investimentos estrangeiros, começou a reduzir a inflação, dando mais poder para o real, diminuindo o valor do dólar e o Ibovespa começou a subir. Então eu estava aqui vendo o Ibovespa né? A gente vê que ele tem Muitas variações Durante os dias, os meses né? A gente vê que de junho Que de junho de 2006 Até hoje ele rendeu 191% Ele teve uma valorização de 190% Então eu baixei esses dados E aqui eu peguei Desde o mês de dezembro Então quando é, foi encerrado o governo do FHC E o presidente Lula assumindo no ano seguinte Mas aqui eu peguei o Ibovespa Desde o início do mandato do Lula É um mês antes, para a gente saber como que ele recebeu, né? Então sendo aqui o marco zero Onde o Ibovespa estava em 0%. E quem investiu lá em 2002 e segurou até hoje, no Ibovespa teve uma valorização de 830%. Cara, é algo surpreendente a valorização do Ibovespa nesse período. Tem claro, empresas que, por exemplo, durante o mesmo período valorizaram 3 mil por cento. Mas o fato que o Ibovespa ele representa todo o mercado, ele representa é, diversas empresas e é uma coisa que a gente usa então também para ver como que o nosso mercado está sendo fortalecido, como que as nossas empresas estão crescendo. Então, por isso, que investir no Ibovespa, no Bova 11, por exemplo, que ele replica. O o Ibovespa é uma grande jogada, mas agora vamos ver durante os mandatos qual que foi o desempenho dos presidentes. Então no primeiro período do Lula, que ele recebeu ali perto dos 10 mil pontos, ele finalizou o primeiro mandato com uma valorização do Ibovespa de 294%. Então muito simples, quem investiu 100 reais recebeu 294 em 4 anos e conforme se vai aumentando o valor do dinheiro investido maior foi a rentabilidade né na questão de, de quantidade mesmo e não em porcentagem e durante esse período foi aquilo que eu falei ele recebeu um juros alto para tentar controlar a inflação estava tendo uma guerra que estava finalizando caminhando ali para o final durou um certo tempo ali durante a o seu mandato durou mas já estava finalizando, então o pessoal já estava saindo daquela, daquele estresse, vamos colocar aqui nisso aqui que é mais seguro, para ir investindo em coisas com mais chance de retorno. É aquela questão do risco versus retorno. Então existia um risco de investir no Brasil, porém existia uma chance de retorno maior e que as pessoas já estavam confortáveis para arriscar mais. Aí no segundo mandato, ele iniciou ali, teve uma alta no Ibovespa, no primeiro ano e depois em 2008, entregou com menos 15 em relação ao que ele terminou no ano passado. E por que que aconteceu? Nesse período, 2008, teve nos Estados Unidos a chamada crise do subprime. Essa crise do subprime, que aconteceu lá nos Estados Unidos, atingiu o mundo inteiro. As bolsas americanas caíram perderam valor, várias empresas fecharam, houve demissões, houve suicídio, muita gente preocupada, então foi tudo lá pro chão, e atingiu aqui também o Brasil, porque é uma coisa que todo mundo estava agora retirando dinheiro de novo, desses lugares emergentes, tira da onde tem, vamos recuperar, vamos economizar, vamos colocar em lugar mais seguro, então mais uma vez aí, aqui no Brasil foi atingido, tivemos uma queda da nossa bolsa também, porém no ano seguinte, já conseguimos recuperar, e se você pensar, por exemplo, que nessa queda aí que caiu com aqueles do Subprime, o Ibovespa chegou a 37 mil pontos, quem comprou aí 37 mil pontos, em dezembro, chegou em dezembro do ano seguinte, então no período de um ano, teve mais de 100% de rentabilidade, só nesse período, 2008 a 2009, então ele já conseguiu aí ter um, uma valorização de 100%, quem teve a expertise de comprar na baixa, vender na alta. E aí ele finalizou entregando um mandato para Dilma com a Ibovespa em 69 mil pontos. Depois que a Dilma assumiu, aí o negócio desandou. A gente vê aí. Que é, tivemos vários problemas, né? As ações foram caindo, caindo. Ela recebeu com 69 mil e entregou com 43 mil. Quem apostou no Ibovespa, Quando ele deu uma recuperada ali com o Lula no final do mandato dele, teve um prejuízo de 37% na carteira. Vai lembrar que foi aquele período que estava tendo as investigações da Lava Jato, onde foi lá que prenderam o Lula e já estavam investigando a Dilma. Viram-se muita corrupção na política com os partidos que hoje são Centrão mas também com o PT, onde foi muita gente presa, tivemos ali muitas denúncias. A presidente Dilma, então, recebeu o impeachment. Ela saiu na metade ali de 2016, mais ou menos, e quem assumiu foi o Temer. Então, considerando que o Temer pegou da Dilma, né, ele pegou em torno dos 45 mil pontos do Ibovespa, e quem comprou títulos atrelado ao Ibovespa nesse período aí do impeachment, conseguiu também ter um retorno de 150%, até o fim da... teve um retorno de aproximadamente 100%, quando o Temer entregou agora para para o bolsonaro agora o bolsonaro esse esse passou a dificuldade a gente vê aqui que ele teve um bom desempenho de quando ele recebeu até o fim do primeiro ano né mas aí começou a Covid lá na china então os negócios ele já começou a ficar meio preocupante não teve muita movimentação então ele não oscilou muito depois que apareceu ali a Covid. mas depois de 2020 até, do, até o final de 2021 a gente vê que reduziu muito Perdendo ali quase 15 mil pontos Mas agora voltou a recuperar Está recuperando ali devagarzinho Agora já com 110 mil pontos Foi um ano assim que foi bem atípico né Porque o que acontece é que O Lula no primeiro mandato Ele recebeu a presidência Com essas crises que ocorriam pelo mundo No final delas No final da crise E o Bolsonaro ele passou pelo processo da crise Ele recebeu a crise E está entregando o governo no final da crise crise de seca crise de de pandemia de guerra isso causou inflação no mundo inteiro então foi um período complicado para ele poder aplicar outras coisas que pudessem talvez ter feito o ibovespa subir mais ou tanto quanto o lula conseguiu fazer durante seu mandato então nesse cenário político a gente vê que o mercado sempre reage né e a gente vê essa reação do mercado através do Ibovespa, quando a gente vê que um fala, ah, fulano tá na frente, aí o mercado cai, Ibovespa cai, ou oh, o Flan tá na frente, o Ibovespa sobe, ah, o presidente falou isso, isso, isso, aí o Ibovespa cai, o presidente falou isso, isso, aquilo, outro, aí Ibovespa sobe, então todas essas falas, essas preocupações que movimentam o mercado e causam essa oscilação podem ser benéficas para você investidor, você vê agora, por exemplo, a situação que está, o Ibovespa ele tem caído nos últimos dias, hoje deu uma leve subida, mas estamos, como foi foi citado num país emergente e que, apesar dos riscos, pode nos dar um grande retorno e a gente vê que ele tem retornado há mais de 20 anos. Aí ele tem nos dado retorno. Passamos por altos e baixos, mas quem comprou e foi fiel até hoje saiu no lucro, só não saiu no lucro aquele que comprou quando tava subindo e vendeu quando tava caindo porque ficou com medo, então assim, não dá pra saber o que, que vai ser daqui pra frente mesmo que o Lula vença, porque também pelo histórico dele pelo que aconteceu da prisão isso pode ser mal visto pelo mercado e também tem quem olha apenas para a parte financeira e veja, olha Lula pegou assim, entregou assim, então ele vai fazer um bom, um bom mandato, mas fica aqui uma análise, uma pesquisa que e talvez possa te influenciar tomar alguma decisão eu vou deixar os relatórios do Banco Central que eu citei no início do vídeo aqui na descrição você também pode me adicionar nas redes sociais no LinkedIn, Facebook, Instagram que também está aqui na descrição do vídeo se inscreve no meu canal curta e compartilhe o vídeo leva essa informação adiante e muito obrigado por ter acompanhado até aqui a gente se vê na próxima